Cadê? Cadê esse menino? Cadê esse menino? Ah, o Lara, Tem que Rex. comprar brinquedinho papo, Pra ele, né? brincar Quem é que tá no meu pé? Ah, outro mundo é poder, Rex. Meu, dedo. Outro poder, meu dedo É o Rex Quem, quem tá bravo? A Lara, ó. Oh. Vai, Todd, eu te mostra. Ela <risos> <risos> tá bravo com Como o Todd. Cadê o Rex? Olha é o Rex ali, ó, papis. que ele tá O <risos> que foi, Rex? Não Oi. Não o Rex? A carne que ela mostrou, se você não usou. Ainda tem aquela outra... Gente, já tá nascendo o dente. Deixa eu mostrar o dentinho. Cadê o dentinho? Já tá apontando os dentes, tá? Isso. Já tá apontando o dente. É, tá apontando o dente dos É? Já tá apontando o dente. Né, bebê? Traz o rex aqui para mostrar como é que tá bonitão. Traz aqui, Vila. Traz, ó. Traz pra mostrar o Rex, como é que tá bonito. Tá bem. Tá Olha, gente, como é que o Rex tá bonitão. Antes ele tava mais magrinho. É, antes ele tava mais bobinho, agora ele tá espertinho. Espertinho. Olha, a, Mar a Magali deu um pulão. Olha, amiga, ele tá bonito. É bonito, né, Nego? É, Nego? É, Nego? Isso aqui ele é medroso, parece que ele é medroso. Mas essas aqui é bravo é, Essas são aqui bravos. são nervosas Ess... Que que foi Rex? Que que foi Rex? Que que foi Rex? Que que foi <risos> Essa aproveita, gente, quando a mãe dessa distraída para mamar. tá querendo o Que que você tá querendo, viver? Que tomar ali. cuidado para não esmagar esse cuzinho é <risos> Gente, pensa nos cachorros pequenininhos esses. Não faz quinha de nada. Quando oh, minha é mais é quando é... bota maior que isso. Quando eles eram era uma faísquinha. Que, é que ali. Menor do que esse também. aí que, está. Ixi. que braveza, gente. É você o que você falou comigo? Está, <risos> embolou. ele foi <risos> não <pode. risos> Que isso é que essa Ixi, Panda, vai embora, Panda Ó, assim. <risos> esse estranho mandou embora Mandou o Panda embora, você viu? O Todd Ô Vitória, mostra que que elas faz, como fica uma perda da outra. Tá, vem cá. Mano. Gente, vamos ver. Olha ser assim, ver. Mostra com o Rex, mostra com o Rex aqui. Não, eu vou mostrar o primeiro o Olha, como coloca uma perna da outra. Não sei se elas... Olha, gente, é sombrio. Olha, olha, como coloca uma perda da outra, não. que que elas fazem? Olha, e não tem dente ainda, gente. Olha, olha. olha. Não. Não você não, não pode fazer isso. Vocês são irmãs. Não, não, são irmãs. Tira, Tóya. Não, pode não, pode brigar, minha filha. Oh. Agora vai estar ali com, com os... os... o Rex. Não, o Rex não briga, não. É, Rex é um assim. <risos> é rec... Aí ele não briga. Os não. três juntinhos. ó é oh, Rex, oh. Oh. Oh. Eles não gostam de ficar perto um do outro. Olha. Não tá fazendo nada, gente. Olha, Olha. Olha. Que valentinho. Olha. Tá beijando o banheiro, mãe. Tá beijando o banheiro, ó meu Deus. Vai lá. Vai